Eu estou aqui na cidade de Tianguá, uma cidade muito agradável, de clima agradável. E vejam só, eu estou aqui na companhia do professor, historiador e curador do Museu da Cidade de Cocal, João Passos. Nós estamos precisamente aqui em Tianguá, na Casa da Memória José Evangelista de Vasconcelos. Que valia tem essa sua visita hoje aqui? A importância é muito grande, meu amigo Evaldo, porque o Piauí tem suas ramificações no estado do Ceará. E descobertas recentes faz com que nós voltemos às raízes do Piauí, que é o Ceará, na busca de documentos que conformam veracidade sobre a história de nossa região. E é isso que nós estamos fazendo em Cianguá, buscando o conhecimento de nossa terra, de nossa Cocal, nossa linda cidade do Piauí. E que relevância isso tem para a Prefeitura Municipal de Cocal, na gestão do prefeito Nonatinho do sindicato, e mais precisamente na sua secretaria, que é a Secretaria da Cultura para os cocalenses. A Prefeitura Municipal de Cocal ela dá todo o suporte para a pesquisa historiográfica. Neste momento, nós fazemos parte desse trabalho de pesquisa com alguns historiadores do Ceará, inclusive com o João Bosco, o qual daqui a pouco nós, nós lhe apresentaremos. Ele foi responsável por uma grande descoberta que coloca a igreja de Frecheira no município de Cocal como uma das mais antigas do Brasil. Não vamos trabalhar só mais em cima de hipóteses, mas a igreja agora é documentada, documentos que a coloca como uma das principais igrejas do Brasil, a igreja de Nossa Senhora do Rosário. E aqui, depois de adentrar na Casa da Memória, aqui de Tianguá, com o Sr. João passa é claro que está aqui o senhor João, o escritor, aliás, o, escritor, o senhor também é poeta, João Bosco Gaspar. O que, na verdade, essas descobertas que estão acontecendo, consequências dos seus estudos, e suas pesquisas como historiador a respeito da situação histórica do município de Cocáudio, de um ponto todo específico lá, que é a igreja de de Feixeiras representa dentro da história daqui para frente do, do Piauí, porque aí vai haver uma nada nessa história, né? Com certeza, né? representa, temos assim, uma pedra, uma pedra de alicerce para que historiadores prossigam né? com as suas interpretações e com as suas visões, porque a foto tem várias visões. O mais importante é ter localizado esse alto de construção da igreja, que é o primeiro passo, né? Isso coloca o local no rol das cidades mais importantes do Piauí, porque é, é, colocando Piraculuca, a igreja de Piracuca, a igreja da Graça de Piracuruca e a igreja das Feixeiras, são pou, poucos anos de diferença. Então, isso coloca o local no foco né, das principais cidades do norte do Piauí. O local herdou um território não se tem dimensão, né? eu acho que os cocaulenses não tem dimensão é, é, da riqueza histórica do território que o Cocal errou, que, que seria ali a parte do litoral norte. Né? Então, isso coloca o Cocal no foco da história do norte do Piauí, da colonização do norte do Piauí. Quando o Piauí né, se instala a capitania e vai ocupar justamente essa posição litorânea que lhe garantiu esses 66 quilômetros que hoje é o litoral do Piauí. Parabéns, cocau.